Olá, alunos do curso de letras Licenciatura EAD da Unicentro! Sejam bem-vindos à disciplina de Libras! Neste vídeo explicarei como funcionará a dinâmica da nossa disciplina, na qual refletiremos sobre aspectos históricos, culturais e linguísticos que envolvem o povo surdo e sua língua, a Libras. Articulei os grandes temas com seus subtemas em quatro unidades de autoestudo, nas quais abordaremos a história, cultura e identidade surda, a educação de surdos, a língua brasileira de sinais Libras, primeira parte e também segunda parte. As discussões propostas têm como finalidade apresentá-los um pouco do mundo surdo e também introduzi-los ao campo da educação de surdos e as questões basilares que a permeiam, numa tentativa de que vocês tenham uma excelente base teórica para atuar enquanto futuros docentes. Articularemos também momentos de prática por meio das rodas de conversas, que serão virtuais, e de um material de apoio à prática que estará disponível a vocês. Ressalto que é imprescindível que vocês separem diariamente horas para esse estudo de caráter mais prático, e assim obtenham um desempenho favorável na aquisição da Libras como L2. Para esse período de aprendizagem, util utilizaremos o nosso e-book e book organizado para a disciplina e também excelentes artigos que foram selecionados para esses apontamentos teóricos. E como mencionei anteriormente, o um material de apoio à prática com compilação de links que possibilitem tal, tal função. Além disso, criei um Padlet para juntos alimentarmos e compartilharmos conteúdos vídeos, textos acadêmicos, imagens e diversos materiais que se fizerem pertinentes relacionados a Libras, ao povo surdo e sua cultura. Com relação à nossa avaliação, é, nós teremos uma atividade colaborativa, que é o nosso fórum, uma atividade baseada em pesquisa, na forma de tarefa e uma avaliação online. Então, serão três requisitos avaliativos. Fiquem bem à vontade, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, podem entrar em contato comigo. E lembrando que todas as quintas-feiras nós teremos a nossa roda de conversa, que será um momento para compartilharmos. E eu peço a vocês que participem, será um momento bem importante para a prática da Libras, para aprofundarmos as nossas discussões. É, lembrando que é, o cronograma dessas rodas de conversa será organizado por polo e estará disponível no sistema mudo. Eu espero que vocês aproveitem a nossa disciplina, realizem as leituras, aproveitem cada momento de forma bem satisfatória. Um abraço e tchau, tchau!